prazeroso para mais um vídeo estamos aqui para conseguir como conseguir robux grátis hum yeah que da hora então pessoal sem mais enrolação sem menos deixa o like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos yeah então pessoal vamos abrir sim o site sem mais enrolação tá que eu sei que vocês querem logo ver os robux vocês nem querem ver minha avó. eu vocês querem ver os robux esse aqui é o, o site Aqui ó Não, esses são os códigos aqui ó são é os códigos do site que ó, deixa eu clicar aqui ó E aqui ai abriu o Primeiro aqui ó Aqui ó Eu tô nessa conta aqui e Eita Start Earning Hyper unicórnio é, aqui promocodes que vamos aqui em preço aqui o código é esse daqui vai estar tá aí na tela o código tá vocês colocam o código aqui e creem e yeah, é conseguimos já temos um, um robux pra conta aqui, e ok ó oh. Dá um F5 aqui E... Tá, tá, tá, tá. Carregou tudo Menos o valor ali Aê! Conseguimos um Robux Olha, gente, isso é muito linda Vamos em Witchdown, que é pra conseguir os Robux né Mookie, claim Um Robux Oh, não, peraí Deixa eu traduzir Precisa ter seis Robux para conseguir mandar para a sua conta. Então vamos para o próximo, né? Paguei o código dali se querer, né? Mas minha é vida. Sure. Próximo código login. É. Vamos clicar em username do robôs. Unicórnio, Enter, Entramos, Ai, no Robux, é vai qualquer um aqui, clica e depois vai aqui, ó. em, deixa eu traduzir aqui e taman. Tam. Retirar, doar, tarefa, referência. Aqui e aqui, ó. Bem... <risos> Tem que ser lugar, depois você pega o site de novo, abre o site de novo e vai estar aí na tela o um, coisa, o um código e pão, redencode Processo um Robux. Retirar. Um Robux tá ali. Robux um, Retirar. É, ok. Pro Link. Estamos na minha conta aqui, ó. Quatro Robux. Tá no grupo E então ele com sucesso. Agora confirme confirme. Peraí. Uhum. Só pode... Cinco. É, eu só tenho um. Né, tá difícil. Então, mas pessoal, vou, vou ter que ser aquele grupo depois. Quem não me deu o que então, já estamos aqui logo Os anime do Roblox Tô até cansada De escrever Nossa tão cansada de escrever Sim, sou eu Sou humano Não, primeiro Meu Deus, que porra que eu sou Meu É aqui e Blocks Blazer Código na tela E pimba linkar em mágica que eu tenho. Trem aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. não Ganhei o Robux. que ganhar, ah, retirar, item você Eu preciso do de... Meu Deus do céu. Dispensado. Vamos pra próxima. No. Login. Username, aqui, ó. Aleluia. Stock. Não, eu só tenho 30 centavos. Que não dá pra nada. Promocode. Se eu ver aqui o código dele, vai estar aí na tela. É um. Aqui, okay, ó. Esse código aqui. O código aqui é esse. Aqui. Primeiro código, aí na tela. Pimba, cadê? Aqui não, aqui não é um trem. Uhum ficar. que eu tenho um carro. Agora é carro, é mais fácil. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver. Aí, ó. Uhum já recomemos, agora vamos para o próximo código, não precisa copiar né, só escrever Tom, Tom aqui sou humano nossa eu odeio hum, mas trem não... é que tem um caminhão aqui, isso não é um caminhão pois. Que que, que que que que não sei é um buzir que que anda anda anda é, robux agora como que eu faço para regatar meu o vídeo dela hum. então pessoal você, então, meio que a gente mostrou como conseguir os Robux, tá? E você, tipo, tem que conseguir 5, mais que 6, mais que 5 e etc. E aí vocês vão acumulando, juntando. Aí vocês, um dia, um, uma hora vocês conseguem esses Robux. 5 é, Robux já dá pra comprar uma roupinha bonitinha, né? Bonitinha. <risos> então, fez. Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Link do site aí na descrição do vídeo. É isso. Falou. Beijos de bananica virtual à distância.